No século XVI, os portugueses começaram a colonizar o Brasil. Ali, pretendiam produzir matérias-primas para exportação. O Brasil, nesse período colonial, era um lugar de muitas terras, nas mãos de poucos e poderosos homens. Em lugares estratégicos para a coroa Portuguesa, como Pernambuco e o Recôncavo Baiano, reinava a monocultura da cana de açúcar, lavoura sustentada pelos braços de milhares de negros escravizados.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 Há 400 anos, o açúcar era uma mercadoria rara e muito valiosa. Nas primeiras vilas de colonizadores do interior do Brasil, muitas surgiram ao redor dos engenhos, que moiam a cama e fabricavam açúcar. Construiremos a casa grande ali e a igreja acolá. A senzala hum, pode ficar mais embaixo. Plantaremos cama em todo lugar. Teremos que derrubar a mata, senhor. Não que importa. Quero plantar cana, botar meu engenho pra moer. Para as famílias que moravam nesses lugares, o transporte era um problema, porque as estradas eram poucas e precárias. Isto fazia com que uma simples viagem de compras nas vilas do litoral se transformasse numa uma grande aventura. para ir até ainda com o senhor, meu pai, para você começar a aprender o pior da vida. Você, meu filho mais velho, tem que se preparar, pois vai me substituir no futuro. Os motores ainda não haviam sido inventados. Por isso, as pessoas usavam os animais para transporte: cavalos, jumentos e até bois. Onde havia rios, usavam se barcos. Em último caso, andava-se a pé. Pai, o outro daquele morro é a Vila de Olinda? É, sim. É lá que vamos cuidar dos nossos negócios. E... Pronto, Dom Antônio. Seis peças de tafetá, vinho e azeite de Portugal. Sal, cravo da Índia, 22 peças de louça de Flandres, duas arrobas de trigo e uma panela de ferro. Vossa conta fica em... 25 tostões. Que absurdo! Sabe quantas caixas de açúcar isto vale? Lamento, senhor, mas a Europa fica longe daqui. O transporte é caríssimo e de lá para cá, todo mundo quer ganhar alguma coisa. Quando o produto chega na minha mão, o preço já está lá em cima. Compra quem pode. Como, senhor... Posso levar as mercadorias para a sua carroça? Eles sabem que nós acabamos comprando. Vou pensar. Na volta, lhe darei uma resposta. Veja, ele vai oferecer um desconto. Se a resposta for sim, eu darei um bom desconto. Viu? Vamos ver. Vamos ver. Opaio! Por que não produzimos essas mercadorias no Brasil? Sim, porque isso não interessa nem à coroa portuguesa e nem aos comerciantes. Se pudéssemos produzir tudo o que precisamos, eles não poderiam cobrar tão caro pelo que vendem. Pode ser bom para eles, mas não para nós. Muito bem, filho. Você aprende depressa, agora cuidado, não vá comentar essas coisas por aí. Podem pensar que você está contra Portugal. E isso não é bom. Vamos! Negros! Negros da África! Compre um a o seu patrimônio! Quero um casal. O melhor que você quiser. Isso é este, senhor. Dois negros fortes, saudáveis, bonitos. Sempre oferecem o pior. O melhor eles deixam lá atrás. Aqueles dali, no canto da parede. São os melhores e mais caros que tenho. Dentes perfeitos, músculos prontos para o trabalho, sem falar nos filhos que poderão ter. Uma ótima escolha, senhor. Os negros foram a principal mão de obra do Brasil Colônia. Sabe o motivo com a nossa correspondente africana, Liana Muyemba. Aqui na África havia muitas guerras entre as tribos. Tornou-se comum que os perdedores dessas guerras, homens, mulheres e até crianças, fossem vendidos aos brancos pelas tribos mais fortes. Vários navios transportavam esses negros para outros países. Os mercadores faziam de tudo para que os navios partissem lotados, esperando obter o maior lucro possível em cada viagem. Por isso, os africanos viajavam empilhados nos corões, acorrentados, alimentando-se mal e muitas vezes adoecendo e morrendo por conta daquelas condições. Ao chegarem nas novas terras, os negros eram revendidos e obrigados a trabalhar de graça. O e o ngoloco Amém, Batim Colinha. Amém, sapo. Nunca tu sanga um e o e então, Dom Antônio? Já se resolveu? Prepare aqueles dois. Virei buscar los depois da sessão na Câmara. O que será discutido hoje, senhor? O transporte de carga. Achamos que os rios podem ser melhor aproveitados para trazer o açúcar até o porto. Até logo! Do Bom, Antônio, é ele quem compra a cana que plantamos na nossa terra, leva para o engenho e faz açúcar. É muita cana. Dá para fazer tanto açúcar que é capaz de cobrir o mundo inteiro. Açúcar é como ouro, meu filho. Se um dia o mundo se cobrir de açúcar, os donos do engenho serão tão pobres quanto eu e você. Estou tão feliz! O senhor trouxe tudo que pediu? De certo que sim! Não podia fazer por menos! Gratíssima por tudo, meu senhor! Doroteia! pega a luz e a panela! Tomar! Leve os tecidos para o quarto pequeno! Matheus! Leve os sacos de cereais para a cozinha! Adorei aqueles dois escravos. Muito bem escolhidos. Por que não trouxe lá rua deusa? Gostam muito caros, Sila. Pena que não saibam falar português. Vão ter que aprender com os outros. Viu, vocês bem? Ele me ouve sua língua boloca. Pai, você entende isso? Hum. É meu povo, eu tundo lila pio, eu tundo lila congoa. É meu hein? Da tite lua coisa <risos> o meu. É meu a culo. O que a pessoa está dizendo para eles? Se aquele só querem saber de que nós somos, depois eu traduzo tudo para você. Uim! Qual é todo bilhete a linga? Ele bilheteu o aliculando tate. Da linguiça lá da coisa o meu congoa. É meu, enganou o Tu tá vai a com fábrica e o açúcar, no colão de ovindole. Tu se nenhuma, o que tu lá o Da tua língua, eu te ovo eu vou cavar tu língua latino. La língua teque, da tanguíla, oi o eu Da tua tua o covindole, ovo eu vou É tão eu sol, é tão sol, é tão de sol, o trabalho no engenho era cansativo e perigoso. A fabricação do açúcar exigia atenção e prática em cada uma de suas etapas. Primeiro a cana era colocada numa moenda para extrair o caldo ou garapa. Esse líquido era levado até a casa das fornalhas para ser cozido e apurado em caldeiras de cobre. Dali, despejava-se dentro de formas de caldo já cozido, onde o esfriava e se cristalizava. Logo depois o produto era um fim pulverizado e depois setado ao sol. Mandei encaixotar a primeira remessa desta colheita, meu pai. Podemos mandar tudo para o porto, quando o senhor quiser. Ótimo! Veja se consegue mais gado para puxar os carros. A chuva deixou a estrada pior do que nunca. Sim, senhor! Dom Antônio, Um acidente! O negro perdeu a mão na moenda! A direita ou a esquerda? Esquerda, senhor! E o negro não é canhoto! Que bom, então! Caiu sangue na garapa! Não, senhor! Então está tudo ótimo! Bote outro no lugar! E mande o serino cuidar do escravo ferido! Esses negros custam muito caro! Como foi isso, Luiz? Eu tava cansado, cochilei, aí a moeda pegou minha mão Ô homem, ainda não é lugar de dormir Eu tava com sono, três dias trabalhando sem parar O patrão quer aumentar a produção e aí o feitor não deixa ninguém dormir A mesma história de sempre Tomé disse que chegou gente nova Foi dois, tem não querem atender um de branco Coitados, vão sofrer muito oh, Eu soube que você deixou aquele casal de escravos a pão e água Sim, porque são muito atrevidos Deus, Na minha generosidade que você bem conhece Me assim para ensinar as palavras em português para eles Sabe o que fizeram? Não torceram o nariz e me deram o maior meu chacho. verdade quero ver se passando fome aquelas duas belezas tomam vergonha e aprendem a falar língua de gente enquanto a vida continuava no engenho, na casa grande e na senzala Portugal passava para o domínio da Espanha no próximo episódio, sobre como esse fato influenciou a decisão dos holandeses de invadir o Brasil em meados do século XVII.